E é aí pessoal, aqui é a Carol da Elefante e hoje eu vim falar sobre a Revolução das Mulheres lançamento da plataforma 21. <SILENCIO> vai trazer três perspectivas. Primeira é de Alex, que é a nossa protagonista. Segundo de FP, que é a filha do pastor, que ela vai se tornando amiga de Alex aos poucos. E de Jack, que é um ponto de vista masculino na história. O ponto de partida que temos aqui é a morte de Ana, que é a irmã de Alex, então ela foi estuprada e, pelo que eu entendi, ela foi escortejada. E aí a nossa história vai começar desse ponto, sem muitos detalhes. A história do livro em si se passa, acho que uns dois anos após isso. Ele é o foco, mas não é o foco sabe? É só o ponto de partida pra história começar. Eu falo isso porque essa história vai contar como esses três personagens vão lidar com esses fatos primeiro, Alex por ser a irmã da menina que morreu sempre ela acabou sendo taxada por isso Jack por isso é perto do corpo quando foi encontrado ele fica sempre na dúvida o que, que Alex e o que, que as pessoas pensam dele. E FP por conhecer Alex como todo mundo conhece, como a irmã da menina que morreu somente isso. Ao longo da história a gente vai conhecer essa amizade, principalmente delas duas, que elas fazem meio que um estágio no abrigo de animais, e aí a gente vai começando a entender essa evolução, ou essa revolução que vai acontecendo, sempre girando em torno de assuntos abordados mas o principal é a violência contra a mulher. Tá, é um resumo super curto da história realmente, mas eu queria mesmo falar o que eu achei sobre esse livro Primeiramente eu queria reforçar que o livro tem alguns gatilhos, principalmente umas cenas é, de violência física mesmo de estupro e coisas do tipo, então Apesar de ser uma narrativa super fluida Não é um livro que trata de assuntos leves Esse livro vai trazer slut shaming vai trazer Violência verbal, que seja Vai trazer muito machismo Aos poucos a pessoa vai começando a entender E sabendo lidar Justamente porque a narrativa faz com que O livro seja um pouco menos pesado Digamos assim Isso porque acaba sendo uma narrativa muito próxima do leitor E aí a gente consegue prestar atenção Que é um pouco pesado mesmo Porque esses assuntos são assuntos que existem, né, na atualidade. Só que na história, como se trata de uma cidade pequena, parece que eles são potencializados ainda mais. Primeira coisa que eu achei interessante, porque foi uma narrativa muito sincera. São só jovens que moram numa cidade pequena, que tem um sonho de ser alguém e se formar e sair daquela cidade, sair daquela realidade. Enquanto eles estão ali, eles estão querendo só se divertir, só beber com os amigos e curtir a vida. Então é, fica muito próximo da, da, assim, de uma realidade jovem mesmo. Como eu falei, a gente vai encontrar várias situações de violência contra a mulher isso faz inclusive que em algumas situações a gente tenha a perspectiva da vítima e também que a gente veja que existe realmente um sentimento muito comum de culpa, que na verdade não é o certo né, mas a gente tá tentando colocar na cabeça das pessoas ainda e aí eu falo com relação a várias coisas, principalmente comportamento e vestimenta né, que são os argumentos mais infelizmente usados mas enfim, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, tentar conscientizar as pessoas e principalmente das mulheres, né, que elas não têm culpa de serem violentadas, porque isso não existe minha gente. Outra coisa que é abordada no livro é que as denúncias precisam existir. Por se tratar de uma cidade pequena, é muito comum de que o abusador seja uma pessoa próxima ou um conhecido. Então isso faz com que as pessoas, elas evitem a denúncia por pensar, ah, caramba, vou estragar a vida do cara, que droga, né, Isso okay. sei Ou então, por existir um laço com a pessoa, a vítima fica, caramba, é sério que eu fui violentada por esse cara? Sei lá, pelo meu pai, pelo meu padrasto Que seja, pelo meu colega Isso dificulta um pouco, mas é muito Importante que a gente bata Nessa tecla cada vez mais Porque assim, se o cara cometer um crime, ele precisa responder Por isso. E ainda tem um agravante que Essa, essa história que A ah, denúncia acaba com a vida do cara A gente tá percebendo que não Acaba, minha gente. Não, não existe isso Porque é um privilégio que é um negócio Assim, sem fim. O cara é denunciado É solto porque parece que ninguém leva a sério. E aí o cara lá leva a vida dele da mesma forma. Eu gostei muito dos diálogos, como eles foram construídos, tem muito essa ideia de que vamos culpar quem realmente precisa ser culpado, não vamos nessa conversa de que, ah, porque eu estou com a saia curta, estou permitindo. Não, não é, não é permissão pra nada. Uma mulher usa a roupa que ela quiser, entendeu? E isso não é argumento de forma alguma, em momento algum, pra que ela seja abusada, porque, assim, o culpa é dela, minha gente. Então, a vontade é dela e ela faz o que ela quiser. Então, é bom sempre relembrar que a mulher, ela ela tem o direito de vir como ela bem entender, e isso não dá liberdade a ninguém de fazer piada, de mexer com ela, de encostar nela. Ai, talvez eu estou um pouco adorado, talvez eu estou um pouco adorada. porque esse assunto, minha gente, pelo amor de Deus, é um absurdo, sério, em 2017 a gente está falando sobre isso, ainda. Outro assunto super abordado que eu adorei nesse livro foi a sororidade, muito a ideia de que unidas a gente faz uma força muito maior. Tem um determinado momento, por exemplo, que FP é trocada por outra menina, pelo namorado dela, e aí ela fica puta com a menina, tipo muito puta com a menina, e em nenhum momento ela culpa o namorado dela. Só que aí a gente para pra pensar que na verdade você tem que culpar o cara, porque é o cara que tem um compromisso com ela. Então durante o livro a gente vê essa discussão, a gente vê essa evolução, digamos assim, tentando meio que conscientizar, gente, a gente tem que parar com essa ideia de uma mulher odiar a outra porque um cara tá traindo a sua namorada. tipo. Não, não faz sentido. O cara que devia ser culpado por está traindo. Por outro lado, a sororidade também atinge a, a outra menina, né? Porque, enfim, ela também poderia ter um, uma consciência de que a partir do momento que ela sabe que o cara é comprometido, ela deveria saber se ele está sendo sincero com a namorada. Se ele tem um relacionamento aberto e, e enfim, vai ficar com ela, de boa. Mas, assim, é bom que todo mundo esteja entendendo e tenha o consentimento do que está acontecendo, né? Pra ficar tudo as claras e não tá ninguém traindo ninguém, porque, pelo amor de Deus, né? Tá, falando do Pontos negativos do livro, eu acho que a construção das relações que foi feita ali foi um pouco forçada. Existiram algumas coisas que ficaram. Você. Gente, isso não é uma coisa normal de se acontecer. Não é uma coisa natural, sabe? Sabe alguma coisa que você. Caramba, a bicha forçou muito a barra aqui pra isso acontecer. Além de que algumas coisas ficaram no, no tempo, assim. Aconteceu uma coisa e depois mudou a cena e depois você nunca mais ouviu falar sobre a, aquela coisa. Primeira coisa, não é uma coisa que prejudique o livro exatamente, mas eu acho que se essas coisas tivessem sido pensadas para uma história assim mais redondinha, eu acho que eu tinha fechado o livro assim com chave de ouro. Isso por dois motivos, primeiro porque o final compensa muito a história. Na minha opinião, realmente foi um final que surpreendeu e que era um dos poucos finais possíveis. Segundo porque, repito, o tema é muito importante, a discussão é muito importante que seja feita e um livro está sendo lançado né, um IA, abordando esses temas, eu acho que ao longo do livro a gente consegue pensar algumas discussões que elas são extremamente importantes, principalmente para as mulheres terem essa, essa ideia de união, sabe? De, de defesa. Estarmos juntas contra essa violência que está... Sério, parece que está cada vez pior, minha gente. Não sei o que diabo é isso, não. Mas enfim, a importância do livro, ela é, assim, muito clara. Então eu recomendo, principalmente para mulheres que queiram fortalecer esse sentimento, digamos assim, e homens também que estejam abertos a entender ou estarem mais empáticos a isso E tentarem fazer um mundo melhor também Porque todo mundo tem que fazer a sua parte, na minha opinião Repito, não é um livro leve Agora é um livro extremamente rápido de se ler Eu li, sei lá, em um dia Fica aqui a recomendação Fiquei muito feliz Apesar de esse mês eu não estou lendo livros muito leves. Eu tô assim, pegando um atrás do outro, assim, um mais pesado que o outro. Mas estou muito feliz com as minhas leituras, então espero que vocês tenham gostado. Se leram um o livro, deixem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam comigo ou não. Se não leram e querem ler também, deixem aqui embaixo pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Fica ligado em tudo que acontece aqui no Elapan Literário, siga a gente em todas as redes sociais. E se não for inscrito ainda, se inscreva. Valeu! Esse livro vai dizer Slutshank. Esse livro vai é trazer Slut Shaming, que é na... Anarco... Esse livro vai é de...